O cidadão é razão universal. Isto significa que é através dele que a loucura se distingue da razão. Como um homem cotidiano, ele retoma, mas à distância, o contato com todas as formas de desatino. Garantido pela sociedade em que vive, tem o poder de julgar um indivíduo como indesejável, de estabelecer os limites da ordem e da desordem. Por sua consciência, ao mesmo tempo privado e universal, o cidadão impera sobre a loucura. Na família burguesa dessa época, o louco vai encontrar por um certo tempo uma instância da ordem jurídica. Dotada das prerrogativas de um tribunal, que julga e condena a desordem, os tribunais de família são uma instituição criada por decreto em 1790. As regras da vida da economia e da moral familiar são assimiladas às as normas de saúde, da razão e da liberdade. A loucura é, portanto, irregularidade ou anormalidade. Ela é erro, um desarranjo no homem, cuja obscuridade deve ser conhecida. E conhecer é um direito da consciência burguesa que, tomando a loucura como objeto, poderá tornar pública e evidente a falta a ser castigada. Ou melhor, é o próprio conhecimento da falta que a conduz à sua punição com efeito a forma ideal do castigo é o escândalo mas não apenas no sentido da mera exibição pública do louco imagina-se que a rígida articulação dos costumes através de regras estritas com que espontaneamente o escândalo seja suscitado a cada transgressão a vergonha é que vai sancionar a violação dos costumes isto é como castigo iminente da falta, ela acaba sendo interiorizada pelo indivíduo e garantida pela vontade coletiva. A reativação da prática dos castigos públicos dá-se como um modo de mostrar a imoralidade à consciência cotidiana. Por exemplo, a 30 de agosto de 1791, uma mulher condenada por crime sexual é exibida em praça pública trazendo um cartaz na frente e nas costas com os seguintes dizeres, mulher corruptora da juventude, batida e fustigada, nua, por vergastadas, marcada com um ferro quente na forma da flor de lis. Ou seja, aquilo que o internamento clássico escondia porque a sociedade dele sentia vergonha, nesse final do século XVIII é descaradamente mostrado como tal transformado em coisa pública e familiar, para as consciências escandalizadas. Se agora a vergonha, ela deverá ser vivida pelos culpados. Surge, então, uma psicologia, isto é, um conhecimento da interioridade psicológica do homem, a partir da consciência pública tomada como forma universal e válida da razão e da moral para avaliar os homens. Ou seja, em sua raiz o conhecimento psicológico encontra-se inteiramente sustentado pela moral. Mas, com isso, o internamento muda. E a loucura, ganhando novas determinações, também se transforma. Nesse mundo liberal em que a liberdade e a racionalidade constituem o que é naturalmente próprio do homem, o louco é aquele que possui responsabilidade inocente, o que o distingue do criminoso, a grosso modo, abole a liberdade, comprometendo a razão. Isto significa que o confinamento dos loucos representa em termos jurídicos o desaparecimento da liberdade já efetuado pela loucura no plano psicológico. Ou seja, o internamento é compatível com a natureza mesma da loucura, sendo a essência da loucura a ausência da liberdade. A restrição material dos loucos torna-se uma restrição natural. Mas de que modo deve ser entendida essa restrição? Nesse fim do século XVIII, teoriza-se que, sendo a loucura erro, ela se enraíza na imaginação. E que quanto mais o louco é corporalmente coagido, mais a sua imaginação se degrada. Isto é, quanto menos livre, mais louco. Assim, acredita-se que só a liberdade é capaz de aprisionar a imaginação. Dessa maneira, o internamento, como resposta ao dever de assistência para com aqueles que não podem livremente prover a si mesmos e como medida de segurança social contra os horrores e os perigos que os loucos representam, torna-se lugar de cura. Não o internamento entendido na sua função de repressão, mas o internamento como meio que organiza a liberdade. Através dele, o erro será conduzido à verdade, a loucura, à razão. A casa de internamento vai transformar-se em asilo. E neste, finalmente, a medicina vai encontrar um lugar. Um lugar que lhe garantirá a possibilidade de apropriação da loucura como seu objeto de conhecimento. Nessa transformação do internamento em asilo, entretanto, a medicina não teve nenhum papel. Ela se deu em virtude de uma modificação interna do próprio espaço do desatino restrito pelos clássicos às únicas funções de exclusão e coação. A progressiva alteração de suas significações sociais, a crítica política da repressão e a crítica econômica da assistência, a apropriação de todo o campo do internamento pela loucura, enquanto todas as outras figuras do desatino foram dele afastadas. Tudo isso é que faz do internamento um lugar amplamente privilegiado pela loucura, o lugar de sua verdade e o lugar de sua abolição. O internamento ganha valor terapêutico, torna-se asilo. A loucura torna-se objeto médico, ganha o valor de doença. E a ligação entre o asilo e a doença foge-se como uma relação necessária. Ligados ao surgimento do asilo figuram os nomes de S. Tuque na Inglaterra, e de P.H. Pinel, na França. Tuque não era médico, mas membro de uma associação protestante, quacre. Pinel não era psiquiatra. Os asilos montados por ambos distinguem-se sob vários aspectos importantes, sobretudo no que diz respeito aos valores religiosos. Presentes em um e ausentes no outro. No entanto... É possível aproximá-los esquematicamente, apenas para destacar o sentido e algumas implicações gerais do mundo asilar. Mas, antes de mais nada, é preciso saber que Pinel, Tuque e seus contemporâneos, ao contrário do que se costuma dizer quando se faz história da psiquiatria, não romperam com as práticas do internamento. No dizer de Foucault, eles as estreitaram em torno do louco. Isto significa que a humanização do internamento (pinel, aboliu o uso de coerções físicas como as correntes que prendiam os internos. Não implica a libertação da loucura. O asilo idealizado por Tuque tem por modelo uma comunidade religiosa. Busca reconstituir para o doente uma quase família, pretendendo que ele se sinta em casa. Justamente por essa razão, o louco é submetido a um controle simultaneamente social e moral. Com efeito, a cura se dará pela inscrição no doente dos sentimentos de dependência, humildade, culpa, reconhecimento, que constituem a base moral da vida familiar. Para atingir esse objetivo, cabe ao médico recorrer a meios tais como ameaças e punições as mais diversas, privações alimentares, humilhações, em suma, tudo o que poderá ao mesmo tempo infantilizar e culpabilizar o louco. Apesar de a família construída por Tuque no asilo ser fictícia, a situação psicológica é real. Se o louco, por ser estranho e perigoso, não pode ser entregue aos cuidados da responsável e verdadeira família burguesa, o asilo a reproduz simbolicamente. Nesta... O louco é um menor, muito próximo da criança que precisa ser educada. E a razão representada pelos guardiões do asilo, principalmente pelo médico, conserva para ele a fisionomia autoritária do pai. Segundo Tuque, 1813. O asilo deve realizar o um nobre experimento de saber até que ponto os loucos podem ser influenciados pela compreensão e pelos sentimentos e até que ponto podem usufruir benefícios da liberdade, comodidade dos costumes usuais das pessoas sãs. Na França, são semelhantes as técnicas empregadas por Pinel, que construiu em torno dos loucos um círculo invisível de julgamentos morais. Ou seja, no asilo. O louco era constantemente observado em seu comportamento. A todo instante procurava-se diminuir suas pretensões, negar seus delírios, seus erros, suas ilusões, ridicularizar o seu modo de ser. Como prática de segregação social, o asilo garante a racionalidade burguesa uma universalidade de fato. Com ele, ela pode imperar sobre todas as formas de alienação. O asilo não é um espaço neutro de observação, diagnóstico e terapêutica. Assim, ele se apresenta quando visto do exterior e a sua aparência mais imediata. Mas, quando visto do seu interior, o asilo se revela um espaço social onde o doente sofre um processo de acusação, julgamento e condenação. Na época de Pinel. A vida zelar conduzir o interno a interiorizar essa instância judiciária. E com isso acabou produzindo no louco o remorso, o sentimento de sua própria culpa. E se, com o tempo, até os castigos morais acabarão por ser dispensados, é porque os juízes da loucura estão certos de que aquele sentimento está definitivamente inscrito no espírito do alienado. Assim é que o louco toma consciência do seu ser de doente. E isso diante do médico, cuja autoridade nascida da ordem, da moral e da família burguesa. Aos olhos do louco, ele parece extrair de si mesmo, e por intermédio de um saber tido como mágico, no qual o doente crê, que o médico exerce o obscuro poder de cura. Na relação doente-médico, o primeiro submete-se à vontade do segundo. Isto é... A relação paciente-médico é estabelecida originariamente como uma relação de dominação, mas que, gradualmente, é dissimulada pela capa da objetividade e da competência científica. Portanto, se o médico se tornou capaz de se conscrever à loucura, não é porque a conhece, mas, antes, porque a domina. Mas, afinal, o que é ser louco? No começo da era clássica, a loucura deixou de ser a manifestação de um outro mundo e tornou-se uma forma de erro ou de ilusão. A consciência da loucura pressupunha a experiência possível da verdade e, portanto, do pensamento. E como já disse anteriormente, a loucura era erro no sentido de perda absoluta da verdade, implicando a queda irremediável do homem em um estado de animalidade bruta que o designava originariamente culpado. Já entre o fim do século XVIII e o começo do XIX, a loucura se confronta com uma certa normalidade das condutas. Grosso modo, a loucura é uma desordem que se manifesta pelas maneiras de agir e sentir, pela vontade e liberdade do homem. Agora, não se diz de um homem louco que ele perdeu a verdade, mas sua verdade. Isto significa que é atribuído à loucura um valor psicológico. Ela se torna o efeito psicológico de uma falta moral. A loucura não é a ruptura com a humanidade, mas algo cuja verdade se esconde no interior da subjetividade humana. Nesse sentido, a loucura deixa de se referir ao não ser e passa a designar o ser do homem. E, através desse redimensionamento do problema, a reflexão sobre a loucura torna-se uma reflexão sobre o homem. Na época do internamento, ao se olhar o louco, a distância que separava a verdade do homem e sua animalidade podia ser imediatamente avaliada. Entre razão e loucura, duas realidades distintas, a diferença era absoluta. No começo do século XIX, o olhar dirigido à loucura tem o seu curso alterado, não vê a loucura sem ver a si mesmo. A loucura oferece-se não só como objeto de conhecimento, mas, também como ocasião para uma experiência de reconhecimento. Isto é, a percepção do louco se faz acompanhar de um reconhecimento do observador. Isto significa que o louco encerra mais verdades do que a sua própria. São verdades do homem que a loucura revela, verdades elementares, pês, seus desejos, suas determinações corporais primitivas, sua perversidade, seu sofrimento, e verdades terminais, peis, sua queda mediante a corrupção pelas paixões e vida em sociedade. Mas, também, uma verdade subterrânea a todas as verdades, a revelação de que no homem interior e exterior jamais se separam, de que a extrema subjetividade é inseparável do mundo. Essa verdade enigmática e secreta, bem próxima da que se revela pelas imagens do sonho, é enunciada particularmente pela experiência poética da época. É um subterrâneo vago que aos poucos ilumina e onde se separam, da sombra e da noite, as pálidas figuras, gravemente imóveis, que habitam a morada dos línguos. Depois o quadro se forma, uma claridade nova ilumina. Nerval Assim é que a loucura reaparece no domínio da linguagem. A loucura fala sob a forma de uma explosão lírica verdades profundas do homem, verdades reconhecidas no mistério de encontro entre a intimidade tumultuada e o mundo silencioso das coisas. Mas, além de ter sido vivenciado por artistas loucos, esse reencontro da loucura com a linguagem ocorre nessa mesma época em outro contexto, o da experiência psicanalítica inaugurada por S. Freud. Ainda que ao situar a psicanálise no século XIX, Foucault afirme ter ela permanecido estranha ao trabalho soberano do desatino, a que se levar em conta as consequências radicais das descobertas freudianas, a inseparabilidade do racional e do emocional, da inteligência e das paixões, dos pensamentos e dos desejos, do permitido e do proibido, do visível e do invisível, do real e do imaginário, em suma, do sujeito e do mundo. A significação psicanalítica da loucura não passa pela dicotomia normal ou anormal, pois a angústia, a dor, os desejos e as fantasias são constitutivos da vida psíquica de todos os indivíduos. Mas seria impossível dizer o que é a experiência psicanalítica sem ao mesmo tempo responder à questão, o que é a psicanálise? A psicanálise em larga escala essa experiência, um saber de um não saber que se faz na prática. Pelo encontro entre dois indivíduos no qual um escuta a linguagem do outro que fala. Através desse diálogo, que é a relação viva entre duas subjetividades, um saber que não se sabe a si mesmo, isto é, um saber que está fora da consciência. Emerge para ambas como um conhecimento recuperado. Apesar de ter nascido num contexto médico-científico, a psicanálise revoluciona a noção corrente de ciência. Apesar de se ter voltado inicialmente para o homem, a experiência psicanalítica subverte o próprio homem. E apesar de o espaço em que sua prática se realiza ser predominantemente clínico, a psicanálise não é simples psicoterapia. Em virtude desses paradoxos, Tentar dar uma ideia do que é teoricamente a psicanálise seria abrir uma brecha que fatalmente desembocaria em outro livro. No século XIX, entretanto, nem a experiência poética da loucura nem a própria psicanálise são bem acolhidas pela chamada especulação séria. A consciência crítica desse século insistirá em outra direção, o louco não passa de coisa médica. É bom lembrar que a consciência crítica, grosso modo, é a maneira pela qual se busca dar à experiência da loucura um sentido religioso, moral, filosófico, ou através do qual ela se mostra como o lado negativo da ordem e do discurso. A consciência crítica não dá a palavra loucura. Ao contrário, utiliza sua linguagem ou seu silêncio para dizer o que ela não é, virtude, harmonia, razão. Portanto, através dessa consciência crítica, a loucura traz sempre as insígnias da falta. Ela é reduzida à condição de outra da razão cuja plenitude confirma.